Glória a Deus, aleluias Soberano Deus, eterno Pai Deus de maravilha, Deus de glória em nome do teu filho amado, Senhor Jesus Cristo, vem diante de ti, Senhor, nesta manhã, para te agradecer, Senhor, pelas bênçãos, pelas vitórias, Pai querido, Deus amado, em nome do seu filho amado, Senhor Jesus Cristo, eu te apresento, Senhor, meu Deus, meu Pai, essas pessoas, Senhor, meu Deus, meu Pai, que estão ouvindo este vídeo, neste momento, meu Deus e meu Pai, ah, Papai, o Senhor conhece o coração delas, o Senhor conhece o coração deles, Pai, seu se sábado aquilo que eles necessita Então eu te peço, Pai Em nome de Jesus, ó Pai Abençoa a vida desse irmão, dessa irmã Meu Deus e meu Pai Abra a porta, Senhor, de um emprego sim meu Deus e meu Pai se necessita Restaura, Senhor, o lar Restaura, Senhor, a saúde Meu Deus e meu Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai Pai querido, Deus amado Que nós podemos começar essa semana abençoada Cheia de vitória Sim, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Jesus, ó oh Pai, Pai querido, Deus amado, visite-me neste momento, ó oh Pai, os hospitais. Visita, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, o lar desse irmão, dessa irmã, Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus, ó oh Pai, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém.